Biscoito aí, pô. Faça um biscoito aí. Biscoito? Não tem biscoito aqui, Vitor. Aqui, pô, isso aqui, é aqui? Não te virado aqui? Não, assim. Isso isso, isso é bolacha, Vitor. Bolacha. Ah, vai começar. É biscoito, cara. Não. Você tá aqui em Sorocaba, São Paulo. São Paulo é bolacha. Pô, meu irmão, tá aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, ó. Biscoito, cara. Não importa, não importa. Aqui todos os outros são. Bolachas. Biscoito aqui é só um biscoito de polvilho. Tá bom, tá Não bom. tem discussões. Discussão Você tá em São Paulo, Vitor. Beleza, desculpa, desculpa. <risos> Galera, eu sou o professor Thiago Sagati. Eu sou o professor Vitor Pinheiro e esse é o nosso canal Café com Linguagem. É isso aí, pessoal. O propósito desse canal aqui é ajudar vocês que vão fazer prova do Enem, principalmente vocês que vão fazer prova do Enem é, a se prepararem melhor para o concurso. A gente vai procurar dar algumas dicas, alguns bizus. Né? É, então, para facilitar o máximo possível e a caminhada de vocês para ter o melhor êxito e para vocês vencerem nessa prova. É isso aí. E o nome Café com Linguagem é porque a ideia é sair aí, sempre de um bate-papo, né? então, tomando café, e ir para a linguagem que vem a ser um dos cinco eixos do Enem. Lembrando que o Enem é dividido em cinco eixos, então a gente vai dar foco para linguagem, língua portuguesa, e também algumas dicas para redação, ok? Espero que vocês gostem, então já se inscreve aí. É isso aí. Curte o canal, compartilha, avisa os amigos. Ah, você é galerinha da escola. Ah, você vai fazer, vamos fazer Enem? Ó, oh, dá uma curtida lá no canal, acompanha o canal que o material é bom, vocês vão e gostar. Isso. E não se esqueça de ativar o sininho aí, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você recebe notificação. Beleza? Vem com a gente que ela aula vai começar. Vamos lá. <risos> Nossa aula sobre variações linguísticas, vai mostrar um pouquinho sobre o que acontece com a nossa língua e de que maneira isso pode ser cobrado no Enem para vocês. O Enem gosta de misturar dentro de música, poema, ai, charge, que mostrem diferenças na, no uso da língua portuguesa, junto da chamada língua culta, que nós vemos mais ver adiante o que significa essa diferença de língua culta e língua coloquial. É isso aí. É, Para a gente começar, a gente vai ver uma coisa mais de, de regra, vamos dizer assim, né? Então, toda língua, ela, é, ela tem uma base, ela tem alguma, algum documento registrado do que é o certo a ser seguido. No nosso caso aqui, a gente chama de norma padrão, que é a nossa gramática. A gente tem uma gramática normativa que lá contém todas as regras da nossa língua. Como você usar, como você não usar. Tudo escrito aqui nessa norma padrão. E dessa nova padrão, a gente tem as nossas variações, não é isso? De como que você fala, de como que você escreve. Pode ver isso aqui. E temos a primeira, que é a culta, que é a maneira mais próxima do padrão. Não quer dizer que seja realmente a maneira é, 100%, 100 do padrão, mas é o que tenta se aproximar ao máximo. E quando é que nós vamos encontrar isso? Num texto é, bastante formal, de, escrito né, por, por alguém que seja um doutor, por exemplo, em alguma área geralmente geralmente pelo menos na língua falada você vê muito a linguagem mais culta aquela coisa mais rebuscada em palestras né o pessoal em congresso um discurso político um discurso político você vê muito isso uma norma mais culta apesar do pessoal ter um grauzinho né mas você eles tentam fazer um pouquinho mais da nova da linguagem culta né, vamos dizer assim a linguagem coloquial ela já é uma coisa mais despreocupada uma coisa do, do dia a dia. É, o, o coloquial, engraçado, é que ele deriva do, do latim, que significa coloquium, que vem a, a significar conversa. E se é conversa, pessoal, é, duas pessoas ou mais. Então, é um bate-papo, é uma coisa mais afastada um pouquinho da língua culta, onde você tem mais liberdade para você falar aquilo que você quer de uma forma mais vamos dizer assim, sem ser recriminado, né, vamos dizer. E sem preocupação, né, em ficar atento, né, ficar adequado é. com as normas da, da... da norma padrão. A norma padrão da língua é. é, isso, isso mesmo. É. Aí nós temos o vulgar. O que é esse vulgar? É o linguajar bem usado nas ruas mesmo sem total preocupação, aliás, sem nenhuma preocupação é. com a norma, padrão. a norma padrão. É o... a gente vai... É, é, é, nós, vai, nós vai, a gente é. vamos, é. Né? a importância aqui é fazer a comunicação. Isso a partir aí. do momento que a pessoa se comunicou, é. ela você vai, você a vai a se comunicar, função. você vai conversar com uma pessoa, aquela pessoa que não, não tem um grau de instrução, vamos colocar assim, né? E, e ela chega para você e fala, ah, nós vai hoje, então, para você que tem um grau de instrução, vai soar, caramba, mas você entendeu aquilo que ele falou, esse é o legal da linguagem, entendeu? É, apesar de ter essa variação, mas você conseguiu entender. Então, houve um diálogo, beleza? Beleza. E quais são as variações linguísticas, então, da nossa língua? Nós temos a variação histórica, a geográfica e a sociocultural. A histórica se dá justamente pela história da nossa língua. A nossa língua é uma língua viva e está em constante transformação. Então graças principalmente à língua falada, nós temos muita mudança no nosso vocabulário, na nossa escrita e com isso é, temos como entender um pouquinho o que acontece com a, a, a, as mudanças da nossa língua de um documento escrito, por exemplo há um século atrás. Sim. isso aí é, para quem não sabe o livro vamos dizer assim o livro mais desatualizado do mundo que existe é o dicionário. Porque a língua ela é dinâmica. A cada dia são criadas palavras novas. Então, a cada dia são colocadas mais palavras no dicionário. Então, o dicionário que você comprou, sei lá, vamos colocar cinco anos atrás aí, dois anos atrás, está desatualizado, entendeu? Porque de lá para cá já surgiram palavras novas, né? Um exemplo que a gente tem, pode falar aí? É o é do farmácia, né? Com, com, com PH. Farmácia. E farmácia antigamente era escrita com PH, e hoje? Como é que é escrito? Hoje? Com é, é. F. Não, pô, não. Hoje é escrito com H, pessoal. Presta atenção. Hoje, H. Beleza? A palavra farmácia, atualmente, é escrita com F. Beleza? Beleza? beleza? Hoje é com H. <risos> Ó, foco, foco na aula. Foco. <risos> vossa mercê. Né? Hoje nós usamos o você. No tratamento sem hierarquia, né? de tá iguais, nós usamos o, o você. Mas o, vossa, o, o você já foi vossa mercê, que virou vós mercê, é. chegou ao você que nós conhecemos hierarquia, hoje. Aqui um dia vai estar só o C. Né? E você vai lá, o pessoal já está hoje em dia já está falando C, né? C. e na escrita é o VC, né? É o VC. É o VC. É é. Então a língua está sempre se modernizando, sempre se atualizando. É. E olha que legal, dentro do dialeto, como está escrito aqui, nós temos o OC. Onde é que nós vamos encontrar esse OC? Nós vamos encontrar lá, por exemplo, na linguagem do Chico Bento, é. né? Marcos Souza, Souza, né? Usando o dialeto caipira. Para mostrar essa língua do, do personagem caipira. É. Se ele usasse uma linguagem culta para o um personagem caipira, não ia rolar. Ia ia <risos> Fica estranho. Então, o legal é esse, e vocês entenderam também que ele falou em dialeto, pessoal? Dialeto não é uma outra língua, tá? Não é aquela coisa, ah, tem a língua portuguesa e tem um dialeto, ah, o dialeto é o quê? É outra língua? Não. O dialeto é uma forma de falar de um grupo que tem como base uma única língua, no caso aqui, a língua portuguesa. Então, o pessoal que é o caipira, vamos dizer assim, que ele deu o exemplo aqui do Chico Bento, é, ele tem a sua forma de falar, é, o, o seu dialeto, né, a sua forma de falar, mas a base é a língua portuguesa. Tanto que uma pessoa que tem um nível cultural mais alto vai entender aquilo que o caipira está falando, porque os dois são embasados na língua portuguesa. Não é? E não então, está, está, está errado, tá? É só uma forma é. diferente de usar a língua portuguesa. Sei. A variação é. geográfica. A variação geográfica, isso aqui é um legal, porque é de onde surgiu o nosso bate-papo aqui no começo da aula, a coisa do biscoito, da bolacha, né? qual o certo e qual o errado, é biscoito ou é bolacha? Pessoal, a gente tem que entender o seguinte, é, essa, essa, essa variação geográfica, ela traz algumas coisinhas aí diferentes, principalmente na pronúncia e principalmente no emprego do vocabulário. A gente vai falar um pouquinho primeiro da pronúncia. É, a pronúncia, por exemplo, da palavra banana na minha terra lá do Maranhão a gente fala banana é, aqui a gente fala banana né? banana já é mais aberto que já é mais fechado é, coração coração mais aberto em alguns lugares que o pessoal fala coração que por exemplo é coração coração então já é coração coração então são alguns detalhezinhos de pronúncia e percebam que a pronúncia se deu com o né? aberto ou fechado, com a letra O, aberto ou fechada, mas a, a, a tonicidade da sílaba não mudou. Não mudou nada, tá? Não é a nada. mesma, só o aberto e fechado. Então, não tá, não, nenhuma das duas está errada. É, o emprego do vocabulário. O emprego do vocabulário é o, é o, é o, o, o tema aqui básico do biscoito e bolacha né, que a gente estava falando. Então, é, em alguns lugares na minha terra, por exemplo, é, a gente chama de biscoito. Então Lá a gente costuma chamar de bolacha, aquela que já é tipo de maisena, aquela que já é mais redonda, grandona, assim. que A gente fala que aquela ali é bolacha. Os outros, se é recheado, é, se não é recheado, tudo é biscoito. Aqui, para nós, só o de polvilho é biscoito e os demais todos são bolacha, né? Inclusive a bolacha dele, Maria, lá é maisena, né? É. A nossa é bolacha Maria. Isso mesmo, Mas, isso mesmo. E como é pão lá, Vitor? Pão lá no Maranhão, a gente chega na padaria e a gente pede o pão massa grossa. Que é o pão francês, né? Aqui já é? Já é o filão. E você sabe por que é filão? Não, Porque não sei. Mais ou menos na década de 60 ou 70, eh, os padres perceberam que ao guardar aquele pão que não vendia no dia, num saco plástico, ele dava para ser consumido no dia seguinte. Só que ele não era tão fresco quanto né, o feito no dia. Então eles vendiam aquele a um preço mais, mais em conta. E aí, muita gente ficou sabendo disso e começou a procurar. Então se formou uma grande fila, um filão, não é? E aí, para Sorocaba, né, a terra dos diminutivos, foi <risos> filãozinho, afinal, quando tá chovendinho, você vai embora, é, é né? É verdade, verdade, e Sorocaba, <risos> quando tá no Maranhão, que a gente fala chuviscando, aqui é chovendinho, ou né? pior, é né, chuviscandinho, né? É, é chuviscandinho, é. né, alguns ainda pronunciam o i bem, bem chuvendinho, bem, é, chuviscandinho, então, são as variações, né pessoal? Está errado, está certo? Não? Não tem. É, a gente nada, tem, certo. tem outros exemplos também de, de do emprego do vocabulário. É, macaxeira, aipim, mandioca. Algumas regiões um, usam um termo, outras regiões usam outro termo. Mexerica, bergamota e tangerina também, né? Então são palavras que têm é, por, é, vocabulários diferentes para a mesma. Para mesmo produto, para a mesma, é, é, mesma palavra. É, né? um, um caso engraçado agora que você falou, eu lembrei, um amigo meu, é, carioca, ele foi visitar a cidade de Belém, no estado do Pará, e o carioca gosta do, do pagode, de um chopezinho e tal, então ele passou por uma casa e viu na frente da casa o anúncio, bem se chope. Só que quando ele olhou o preço, pô, chope era coisa de um real na época, faz um tempo muito barato. Então ele ficou assim, pô, chopp um real? Um real? Pô, vou ficar bêbado aqui hoje só de tomar chope. E quando ele chegou para comprar o chope, a senhorinha veio e falou, ó ah, meu filho, a gente tem chope de cupuaçu, tem chope de açaí, chope de coco, de chocolate. E ele, Caramba, que chope estranho é esse? Eu nunca provei. Então, vou, já que a gente está no Pará, vou provar um chope de açaí, né? Não chope de açaí então. Quando ela veio de lá, era um geladinho. Na minha terra maranhão, geladinho. Aqui, também é, Aqui geladinho. também é geladinho. No Rio de Janeiro o pessoal chama sacolé. de sacolé. Então tem essas variações que muitas vezes faz com que você passe um, uns perrenguezinhos aí, os apertos e tal, e chupa um geladinho pensando que está bebendo chope. Mas no fim a comunicação sempre Mas valeu a brincadeira, né? Para finalizar então, a nossa variação sociocultural, que tem a ver com o grau de formalidade. A gente pode ver que pode ser algo que tem uma hierarquia ou até mesmo uma certa intimidade, né? Aí você vai ver uma língua, vamos dizer assim, um linguajar mais formal ou mais informal, né? Isso vai depender com quem você está falando, para quem você está escrevendo. Então, de repente, você está escrevendo um e-mail para o seu amigo do trabalho, você está escrevendo um e-mail para o seu chefe, e aí você, logicamente, não vai chegar para o cara escrever o um e-mail e colocar E aí, parceiro, Beleza? Você não vai fazer isso. Então, tem a ver com isso aqui. Da mesma maneira que você não vai chegar numa, numa lanchonete e vai pedir para o atendente, por obséquio, queira vender-me uma lata de refrigerante de cola. É, amigo, aí está complicado não. o negócio. <risos> o então, né? cara que olhar para você, não muito estranho. Não bem na cabeça. É, não é desse mundo. Né? Então, tudo vai se adequando. É? E dentro da sociocultural, a gente pode falar um pouquinho sobre os jargões, né? como nós falamos ali do chefe e tal Então nós temos ali maneiras próprias, dependendo das profissões, que vão usando é, vocabulários próprios da, da, da profissão Então médicos, engenheiros, Advogado, advogados é, Os policiais têm seus jargões também São suas formas de falar, é, vamos dizer assim, dentro daquele grupo Tem um grupo de advogados, eles têm a forma deles de se falarem, tipo... E o pessoal de fora não entende, então tem algum, algumas falas de falar. É de vocabulário, ali. Vocabulários próprios da, daquele grupo. Daquele gírias. Grupo. As gírias, ela chega um pouquinho mais a se confundir com os jargões, só que, vamos dizer assim, elas são mais curtas é, e de um certo tempo, a, um certo tempo atrás é, elas eram bem discriminadas. Então a galera que falava já com gíria e tal já não era muito bem visto não era muito bem visto pela sociedade, não. É, hoje, por exemplo, a gente tem o uso de legal né, como algo positivo, algo bom, como se fosse uhum. de gíria mesmo. Né? Antigamente era só relacionado a dentro da legalidade, dentro da lei. É. E agora o legal né, tem o, sin o sinônimo de supimpa, né? é. <risos> ligando um pouquinho com a histórica também. Que é do nosso tempo que eu supimpa. Dialeto a gente já falou um pouquinho, né? É, já falou um e sotaques também essa diferença. Isso, a gente, a gente até brincou aqui um pouquinho o negócio do, do chuvisco, né? O chuvendinho, né o correndinho. Entra um pouquinho aqui na parte do sotaque. E pra ninguém ficar boiando, vamos falar um pouquinho sobre as expressões idiomáticas. Por é, que ficar boiando? Pois é. é. As expressões idiomáticas já entram é, numa parte da língua que ela chega a um certo ponto que se você for traduzir para outra língua você fica meio que perdido não tem como você traduzir isso pé da letra então ela é particular desculpa ela é ela é particular de uma língua então ela é tão particular que às vezes não tem como você colocar ela em outra língua é, por exemplo a pessoa que não entende alguma coisa fica boiando não necessariamente que ela está na piscina né com uma boia Ou no por mar exemplo. lá boiando também é, olho gordo né como é que o olho vai ficar gordo vai do... É. é, tem como não, é, fazer pesar, né? O, o olho gordo a gente já tá dizendo que é aquela pessoa que, que fica cobiçando ali, né? Tá olho gordo, o cara tá um. Eu queria tanto um desse aí pra mim. É, é isso aí, é o famoso talarica tá que vai dar o um migué. É, justamente. justamente. Belezinha. Beleza, pessoal, agora a gente vai pra parte de exercício. A gente vai passar um, dois, dois exercícios. Dois exercícios aqui que já caíram no Enem Para vocês terem basicamente uma noção De como que tudo isso aqui vai cair na prova de vocês Porque às vezes vocês estão aí pensando Caramba, pô beleza, não é uma culta, eu entendi, coloquear ah, vulgar O cara fala assim, o cara fala assado um grupo que fala assim, outro grupo que fala assado Como que isso vai cair na prova de vocês? Então daqui a pouquinho a gente vai colocar é, duas questões aqui no quadro, vai debater, vai conversar um pouquinho E vocês vão ter pelo menos uma noçãozinha de como que isso vai cair na prova Beleza? Tá bom, tá bom, então você venceu Me dá uma bolacha nessa aí Que isso, toma, toma aqui o um biscoito vai lá, <risos> Galera, espero que vocês tenham gostado E não se esqueça Se inscreve aí Curte, compartilha Comenta, deixa o seu comentário pra gente aí Se tiver alguma dúvida também Coloca aí uma próxima aula, a gente pode tentar fazer sua aula, beleza? Beleza. E aproveitando essa primeira aula, o que a gente quer passar para vocês também é que é, saibam respeitar as diferenças dos outros, né? Nenhuma pessoa é igual a outra, a língua também não vai ser igual a outra. Então, apesar de estarmos no mesmo país, no mesmo idioma, a língua portuguesa, mas as regiões, cada uma tem a sua particularidade. E como todos os demais preconceitos, preconceito linguístico também, não Tá é, com nada, hein? Tá com nada, hein, galera? Vamos lá, até a próxima, dá uma curtida aí e acompanha a gente. Valeu!